fico me perguntando se eu posso ser preso por ter feito isso. Quem sabe? Quanto, oh, pesquisa aí pra mim quanto tempo caduca um crime. Assim, de pequeno porte. É o quê? Caduca não, como é que é o nome? Prescreve. Prescreve. Me pergunta aí. Eu fiz uma coisa na, na, na faculdade de, tipo, pra passar em cálculo e não foi colar, brother. É. Mas... Eu vou contar a história, foda-se. Conta, conta Foda aí o que, que você Ó, fez. Não é verdade essa história. Pronto, valeu. Imagina, né? Cara, eu tinha uma professora que era lá muito ruim. Aí a gente entra naquele mérito, tipo, existe professores ruins? Isso, você, você é professor, Sérgio, Não, vamos lá. Isso. Seja honesto, Existe professores ruins? Ah, tem, né? Tem, tem né? Tem. tem. Eu, eu também achava que tinha e ela era uma. Assim. Tipo. E, cara, ela não. Ela, ela, na hora lá da lousa, ela botava o gráfico em cima um do outro. Era uma merda, eu não conseguia entender aquela porra. E, eu disse, e beleza. Eu sempre tive a dificuldade de não conseguir aprender as coisas na sala. Eu aprendi a coisa sozinho em casa. Tem, e você dá, aprender né? sozinho o cálculo, cara, não dá. É, É, orientação. no mínimo, né? no mínimo E, é. tipo, eu ia buscar essa orientação na faculdade e ela não conseguia me explicar, brother. Ela não conseguia. E, tipo, primeira prova, Plão. tirei quatro. Falei, meu amigo. E a média, a, média era, a média era cinco, a média era cinco. Tirei quatro, falei, não, tá ruim, tá ruim, vamos pra segunda, vamos pra segunda. Não, minto, tirei dois, tirei dois, que foi assim, um negócio muito horrível pra mim, aquilo. Vinha da escola, né? Com Vinha nota da escola, alta. mas assim, eu, eu, eu, eu vim do ensino... Um pouco fraco. Então, no primeiro período, eu já comecei a tomar as porradas, mas nunca repeti. Entendi. Porque ainda tem a V2 e a V3 pra você, né? Conseguiu se recuperar. Conseguiu né? se recuperar. Mas, assim, no segundo período, tive tipo, cálculo no segundo período. E eu falei, caramba, tá, beleza. Não, vou, vou dar um jeito. Mas, mano, eu, eu chorava. Você já não chorava? Você já chorou tentando aprender uma matéria? <risos> eu já chorei tentando aprender uma matéria. Eu parecia, tipo, um maluco colando as funções na porra da parede. Pra e refazendo as funções né? na cabeça, e, né? e tal, pra ver se entrava na cabeça. Não entrava, cara. E eu, eu pensei em desistir, segundo período, e uma galera já tava entregando a ficha já, entendeu? Ali no segundo período. Na segunda, cara, eu estudei que nem um cão pra segunda prova. Aí. Eu vou falar, vou falar. Aí eu fui e, e fiz a prova. Porra, tirei quatro, brother. Essa eu tirei quatro. Então, pelas cálculos, não minto, tirei dois de novo. Aí você tava enrolado. Então, né? a próxima eu tinha que tirar oito. Oito para é. Eu tirei, eu, eu, eu, foi isso mesmo, eu tirei, eu tirei dois de novo. Eu, eu entrei em desespero, porque tipo, eu só tinha ficado de recuperação uma vez na, no colégio, porque a professora me pegou colando e ela me deu nota baixa e mas, mas, beleza. Mas assim, eu nunca tive esse problema, cara. E eu ia repetir já uma matéria, então eu já tava em crise já com aquilo. E porra, eu tinha o Vitiligo atacadíssimo na época. Entendi. Então eu comecei a empolar, eu parecia um mapa russo, tá ligado? Uhum. Um, horrível. E tá aí chorando, mano, não, vou tirar oito, vou tirar oito, vou tirar oito, vou tirar oito. E a terceira prova, eu vou tirar outra, eu vou tirar outra. parecia uns malucos com folha de fichário, assim. E na Kombi, com o meu primo, eu refazendo todas as funções <risos> e caralho. E indo. Aí eu falava pra ele, ó, oh, hoje não vai dar pra carregar a Kombi, não. E plá, plá, plá. Porque eu ia com o meu primo de Kombi, né? Pra faculdade. Uhum. E eu tinha uma técnica maluca lá, que era fazer prova em jejum. Que minha mente trabalhava, ah, <risos> trabalhava é? melhor, Sério? Hein? Trabalhava melhor em jejum. E, cara, eu fui e eu fiquei. Aí, tipo... Era 8h30 a prova. Aí deu 8h30. Não, não minto. Era 8. Chegava 7h40, mas a prova começava às 8. E a professora não tinha chegado. Aí deu 8h10, nada. 8h20. E, e, mano. Antes disso, eu já tinha declarado que não gostava para professora. Eu tinha criado uma treta com a professora. Entendi. É tanto que, tipo, eu fui daquele aluno rebelde chegar e falar para ela: a senhora é muito ruim. A guerra declarada. A né? guerra já era declarada. <risos> não dá, não tô conseguindo, entendeu? E, tipo, fulano, é, também não tô, não. Aí eu puxava aí o, pessoal o bonde. Entrou, né? Eu puxava então, o bonde. Uhum. É, não tô. Eu, eu era esse tipo de aluno. Não sei se o professor gosta muito desse tipo de aluno, não. <risos> Mas aí foi e. <risos> Deu 8h20, deu 8 e 30 eu falei, porra, cadê a professora, caralho? Eu assim, né? Líder de turma. Uhum. Porra, aí vai ter menos tempo pra fazer. Quando deu tipo 8h35, chegou... Chegou... <risos> chegou... O cara, o, o cara do andar, como é que é o nome? O coordenador do andar. Senhor. Entrou e falou, ó, professora... Não vou falar o nome dela, porque eu não quero problema. Mas... <risos> professora Tatiana, não vai poder aplicar a prova. Geral, por quê? Porque ela morreu. Assim, foi seco, o cara, foi seco. Desse jeito. Cara. Seco. Aí eu falei, caralho. E eu tenho um problema, Sérgio Em alguns momentos assim, eu começo a rir, brother. Eita. Quando é uma notícia muito impactante, quando né? Quando é uma notícia muito impactante, quando um motoqueiro cai na rua, alguma coisa assim, eu começo a rir. E eu comecei a rir des desesperadamente. Nossa. Mas eu tava rindo de nervoso, brother. Entendi. Porque, tipo... Caralho. E eu comecei a rir, todo mundo. Que isso, mano? Eu falei... Aí começou aquela brincadeira. Não, foi o Douglas que matou. Foi o Douglas que matou a professora. <risos> Falei, mano, não, não assuma esse B.O. não. Mas... E no cara. Nossa. negócio macabro, sim. brother. Mas assim, eu tava fora do controle ali. Não foi legal o que eu fiz. Sim. Aí... Aí, vai, aí começa o, o lance do crime. Entendeu? Aí chegou a, a, a, professo, a professora de, de, de outro curso... Entendeu? Para substituir, né? substituir e aplicar, e aplicar, né? aplicar a prova. Eu falei, certo. não! não tá todo mundo abalado psicologicamente. Eu não estava preparado <risos> para aquela prova, cara. Eu sabia que não estava preparado pra... Não, não tá e aí, pessoal. Não, não tem como! Eu gostava da professora, não dá! E agora? Eu vou ficar fazendo a prova pensando nela. Aí o cara tinha falado que ela tinha ela tinha batido de moto, ela, ela Caramba, era motoqueira cara. e bateu atrás de uma van. Falei, não, vou ficar com a imagem da professora se acidentando. Ah, Aí eu só tinha aquela prova naquele dia, e foi tipo numa quinta, na sexta não tinha aula, não teve aula alguma coisa assim, e eu falei, cara, aí a prova foi marcada pra terça-feira. Não, minto, na sexta tinha aula, na sexta tinha aula. Tinha prova também, a, a prova foi marcada pra terça-feira. Eu falei, caralho, vai dar mais tempo pra estudar, e eu vou me sentir mais confortável. Aí vem a parte que eu fiz merda. Aí eu cheguei pros moleques, eu falei, pô, se a professora tivesse passado um trabalho pra ajudar a gente. <risos> Valendo dois pontos. Aí geral, porra, como assim? Ela não passou? Falei, passou, passou o trabalho, você não lembra? Você tá né? não lembra? E eu, os moleque tudo fodido também, mano. De, de, de... Todo queria, mundo, todo todo mundo queria passar. Claro. Uhum. Falei aqui, ó, tirei as fotos, do, do, do, botei meu nome aqui, ó, o trabalho aqui, ó. Botei meu nome e o caralho, um monte de função. Ela fez isso pra ajudar a gente, e agora? Como é que a gente vai cobrar isso? E cara, ela não tinha passado por. Entendi, você inventou o trabalho, porque vinha outra professora, né? Do outro... Aí, e aí? Ela vai discutir? Não vai, Deus a tenha. E eu fui, não, vambora. É isso aí mesmo. Juntei e eu fui lá falar com o coordenador de matemática. Ó, a professora Tatiana tinha passado trabalho pra gente. Pode ver, pode ver no, no, no... No, no diário dela aí. As notas estavam muito baixas, então ela fez isso daí. Aí como é que a gente resolve? Ah, quanto é que tá valendo o, tra o trabalho? Dois pontos. Nossa, você teve a chance de falar qualquer, Dois qualquer nota na humilde, hora. Foi humilde, foi humilde. Foi, humilde, foi humilde. Dois pontos, pô. Aí ela. Aí o pessoal, ah, beleza. Tá bom, vamos botar aqui no diário. Caramba, cara. Aí, Sérgio, juro pra você. Na terça eu fiz a prova, de ver quanto é que eu tirei? Uh, anota lá aqui, Pri. Eu tirei seis, brother. Anota. Com mais dois do trabalho, oito. oito. Isso. Passei, cara. Então, tipo, fiz merda, fiz, mas eu acredito num sistema aonde nada acontece por acaso. Conspirou, né? <risos> Conspirou, Conspirou pra... pra eu me formar, me tornar um bom profissional. Aí, ó. Entendeu? Não, tô dizendo que a morte dela derivou somente pra isso, mas desencadeou a, a, a, a, a coisas no espaço-tempo pra acontecer isso pra mim. Exatamente. E, cara, eu nunca contei isso publicamente pra ninguém, que Ai, eu tinha eu... medo. Mas, ó, cara, tem mais, de, tem mais de 11 anos que eu me formei. Não dá nada, não. Não vão caçar meu diploma por causa disso, né, mano?